Você sabe o que é espiritismo? Sabe mesmo? Antes da gente começar a falar de espiritismo de todas as coisas legais que envolvem, a gente vai tratar um pouquinho de definições e das coisas legais que a gente pode encontrar pela internet quando a gente digita espiritismo no Google. Tiago, tem gente que até me pergunta se no espiritismo tem... Tiago, a... manifesta-se o amor maior. É bem assim que funciona. As pessoas pensam que o espiritismo tem ramificações, como espiritismo kardecista, espiritismo Bandista, espiritismo da mesa branca, só que dentro do espiritismo não há, não existe ramificações. Aí você me pergunta, mas Thiago, por que que todo mundo você confunde? Mas assim, não é a mesma coisa, você não entra no centro espírito e vê essas coisas que a gente acabou de ver. Tanto explicar isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, Lá na Era Vargas, onde as pessoas se vestiam melhor e usavam um português um pouco diferente do que a gente usa hoje. Estamos na Era Vargas. Quem está aqui também é uma proibição. A proibição que, obviamente, proíbe centros espíritas e núcleos de religiões afrodescendentes de funcionário. A par dessa situação, o presidente da FEB dessa época foi lá, conversou com Getúlio e falou o seguinte. Olha só, Getúlio, isso é espiritismo. Deixa a gente funcionar, vai. Pô, libera aí. Getúlio liberou. Então, os centros espíritas, a partir deste momento, tinham liberação para funcionar no território brasileiro. Acontece que alguns núcleos de religiões afrodescendentes, por também tratarem questões espirituais, etc e tal, também adotaram o nome espiritismo para que pudessem funcionar na época. Isso caiu na população e aí ficou comum chamar tudo que lida com espírito de espiritismo, chegando na confusão que a gente tem hoje. Mas aí eu te pergunto. Porque, então, por que então, com tanta confusão, eu não posso falar que existe um espiritismo cardencista? Acho que pra você explicar isso é melhor a gente voltar no tempo de novo. Só que agora a gente volta mais e vai para outro lugar. E nem era português que falava, era ah, é francês. Então, partiu França, século XIX. Estamos na França, aonde os fenômenos mediúnicos, as mesas girantes estão no auge. E Allan Kardec é convidado graças a seu grande conhecimento e a sua grande curiosidade nos estudos, a participar de uma dessas reuniões. Quando ele chegou lá, ele viu que aquilo ali era uma anomalia, era coisa de outro mundo. E com isso, ele chegou à seguinte frase. Só acreditarei quando vi e me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar uma sonâmbula. Com isso nós podemos concluir que Allan Kardec não foi o criador da doutrina espírita. Não foi ele que inventou isso, e sim, ele foi o codificador da doutrina. Exatamente. De volta para o presente! Saindo da França do século 19, de volta para o Brasil do século 21, ainda temos questões como e aí, você é espírita de mesa branca, azul, verde, amarela, qual é que é isso aí? E não! centros espíritas não tem cores de mesa ou cores de móveis determinados centros espíritas também não tem coisas como altares, imagens, incensos, velas, obrigações ao praticante, bebidas alcoólicas em cultos, rituais como batismos, sacrifícios, incensos, oferendas, entre outros todos esses elementos fazem parte de outros segmentos religiosos não estão presentes no interior de um centro espírita agora que já explicamos Agora que já explicamos o que não é espiritismo, vamos explicar o que é o espiritismo, que é uma doutrina composta por três aspectos, filosofia, religião e ciência. O aspecto filosófico da doutrina, em primeiro lugar, trata das questões inerentes ao homem e à sociedade. Questões como... De onde eu vim? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? O aspecto filosófico da doutrina está presente no livro dos Espíritos, que é a primeira das cinco obras básicas compostas por Allan Kardec em 1857. O livro conta com mais de mil perguntas e respostas acerca dos mais diversos tempos. Vamos tratar agora do aspecto religioso da doutrina espírita. Tem gente pensa que a doutrina espírita não é uma religião, mas está é equivocado, porque assim como as outras, ela busca uma conexão direta com o Cristo. É uma doutrina cristã onde prega o amor, a paz, a caridade, a fé. É uma doutrina que busca explicar, esclarecer os ensinamentos que Cristo trouxe de forma alegórica para nós. O aspecto científico da doutrina estuda os fenômenos mediúnicos, a sua relação conosco, com a natureza e com o todo. O Espiritismo, desde sua origem, estuda esses fenômenos produzidos por espíritos, sua causa, suas consequências e seus motivos. O estudo sério destes eventos é uma premissa do aspecto científico da doutrina. É isso aí galera, esse foi o primeiro vídeo do IAVT e a gente espero que vocês tenham gostado bastante. Que vocês possam, adquirir um pouquinho de conhecimento que a gente tenta passar pra vocês. Depois disso tudo, se vocês ainda tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, alguma questão, podem mandar pra gente nos comentários ou mandar um e-mail pra gente. Vocês podem também se inscrever no canal pra estarem sempre ligados com as nossas novidades e curtir o nosso vídeo. Continuem ligadinhos. Yeah! yeah!